Olá, gente, tudo bem? Antes que você me pergunte, não, eu não abandonei o YouTube. Não, eu não morri. E sim, eu vou fazer aniversário no dia do meu aniversário. Então, me siga no Facebook. Pra quem é o Stalker, quer saber tudo da minha vida. Mas, pulando pra parte que eu realmente quero falar, eu vou fazer um gibi. Na verdade, eu já fiz, mas eu vou postar um gibi na não vai, vai ter o dia certo, mas vai ser como uma estreia. Então vocês vão poder ver. Então, eu quero que vocês fiquem antenadas. para poder não perder nenhuma atualização do meu vídeo. Aí lembrando, eu não tenho comunidade. No, e se eu, mesmo se eu tivesse, não poderia usar direto. Porque eu não tenho celular e não tenho muito menos mil inscritos. Acho que preciso de uns 5 mil ou 10 mil, sei lá. Mas, resumindo. Eu vou fazer gibis e, e a cada uh, alguns dias eu vou narrar eles. Eu vou, vou postar a atualização e vai ser como uma estreia. E eu vou eu, esse vídeo que eu vou postar, ele vai ser, é, esse vídeo que eu vou postar vai ser do segundo volume do meu gibi. Mas, relaxa, ele não vai ser tipo assim, nossa, não é igual parte, nossa, eu perdi o parte 2. Não, é, é, é, o volume 2 é, na verdade, o 1 um tem todas as partes, o 2 tem o Mesmo, eu tô fazendo, vou fazer o 3, né, Mas, né, eu vou fazer, nem fiz a metade. Mas, né, continue pedindo que eu vou fazer ainda mais e compartilha com seus amigos, senão meu olho vai ficar reganhado por quanto de inscrito que eu tenho ou vou perder. Beijinho!